Olá, sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra dizer pra você que faz entrevistas para não cometer o seguinte erro: não venda conhecimentos que você não tem pro recrutador. Eu sei que você tem vontade de entrar no mercado de trabalho, mas seja sincero, porque eu vejo que muita gente vende o que o conhecimento que não tem, querem vender o um peixe maior que não tem e isso pode acabar te queimando na empresa queimando no mercado de trabalho quando você entra no mercado de trabalho a primeira coisa a é se fazer é estudar as ferramentas que o cara exige não tem problema estar tá iniciando um aprendizado naquela ferramenta naquela linguagem de programação naquela técnica o problema é quando tu vende esses aprendizado como, como uma pessoa que já é muito foda que é um, um senior e, e, e tu não é um sênior tu é um júnior, e isso vai acabar te queimando, porque se tu passar nas entrevistas e não ter o um conhecimento técnico que, que você disse que tinha, a primeira coisa que a empresa vai fazer é pedir desligamento, isso vai acabar te queimando. Então, o que, que eu faço para evitar isso? Quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu sempre sou muito sincero, é muito coerente naquilo que eu busco. Quando tu adota esse mindset de aprendizado, tu consegue ter uma chance maior de entrar na tal empresa e aprender, e evoluir, se tornar pleno, sênior. Então, em hipótese alguma. Nunca fale em conhecimentos que tu não tenha. E se tiver iniciando os conhecimentos, diz assim, eu tenho um básico de tal conhecimento, de tal ferramenta. Porque isso é mais bonito, eu sou congruente com a tua imagem, é, com o teu comportamento, que tu tá passando a hora da entrevista, sou como alguém que tá aprendendo que quer é evoluir, e não aquele, pô, eu sei de tudo, e eu vou entrar pra arrebentar, chegar lá e não saber nada, entendeu? Isso, essa mentalidade é uma mentalidade muito, muito ruim, muito, muito egocêntrica, nem os... Os caras sênior, que sabem muita coisa, vão saber de tudo, porque é impossível o um ser humano saber de tudo. As outras coisas ele vai aprender com convívio, com a equipe, trocando ideias, trocando figurinhas com pessoas da área. Vai aprender com elas, é assim que você evolui, é, aprendendo com as outras pessoas, indo atrás de conhecimento. Então, da próxima vez que você tiver indo para uma entrevista, lembre-se de ser sincero e não vender o peixe maior que você não tem disponível agora, seja sincero, progluente. Bem, é isso que eu queria passar para vocês espero que você tenha gostado desse seu zoninho aí, que é muito importante para o canal, inscreve nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo, inscreve no canal, inscreve no canal, compartilhe esse canal com outras pessoas para que elas possam ser ajudadas e até mais!